Olá, eu sou a professora Kelly Okuma e eu tô aqui para compartilhar um pouquinho com vocês a minha experiência com o curso da professora Renata Correia e o quanto ele foi transformador na minha carreira como docente. Eu sempre tive muita dificuldade em expor a minha imagem no ambiente digital, de todas as maneiras, é uma barreira muito grande que eu tinha. E eu consegui, através do curso da professora, romper essa barreira. Eu consegui gravar minha aula de uma forma muito tranquila. A plataforma StreamYard é grandemente intuitiva, portanto, fácil de ser usada. E o mais legal é que, ao final do curso, eu consegui criar o meu canal no YouTube, colocar as minhas aulas, e agora eu gravo as aulas com a maior facilidade. Então, eu super recomendo o curso da professora Renata Correia. ele é transformador, acreditem em mim, ele transforma. Um abração para todos!